Tem um cara que a gente pode fazer um conteúdo que você. Eu esqueci o tempo dele. Fábio. Hã? Fábio. Ele é de São Paulo também, não é? Fábio não esquece. Você tem essa. É, aqui pessoal, estou gravando um passo a passo completo de como usar Com todos os, muitos mais truques para usar os niveladores Tanto no chão como na parede Vou fazer aulas exclusivas aqui para o meu curso Então em breve, aguardem novas aulas aí sobre como usar nivelador da maneira correta Galera, não percam E se você quer aprender todas as técnicas Assentar piso com e sem nivelador tá tudo no meu curso A primeira parte do curso é todo trabalhado sem nivelador Agora nós estamos fazendo passo a passo com niveladores também, para você ter todas as técnicas. Tanto a técnica convencional, como as novidades, as novas técnicas que estão surgindo no mercado. Se você quiser aprender todas as minhas técnicas, é só entrar no meu curso aqui e se inscrever. Beleza, galera? Mais uma vez, agradeço a todos. Curta, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, novos comentários para a nossa matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Tem até não daí, tem que que já viu Vamos lá